Convidamos o diretor de Inovação 2 da FINEP, Vitor Odorsic. Convidamos também para a mesa a professora do programa de pós-graduação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Helena Lastres. E o professor titular do Departamento de Ciência e Política de Tecnologia do Instituto de Geociências da Universidade de Campinas, a Unicamp, professor Sérgio Salles Filho. Com a palavra, o senhor Vitor Odorsic. Ah, não, eu estava dizendo que o café foi rápido, não foi por minha culpa, não. Foi por culpa do Aragão que... Ah, mas uh, é um prazer uh, uh, gerenciar essa, essa mesa com, com duas pessoas ilustres, que é a Helena Lastes e o Sérgio Salles. E, de imediato, para a gente não ter mais atraso, eu passo a palavra para a Helena, que é do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, boa tarde a todos. Eu agradeço os organizadores o, o convite. Por favor, fiquem à vontade. O convite para participar desse seminário, aí especialmente em nome é, do Vitor, da Adriana, do Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu vou falar em nome dessa rede é, CIST. né? de Sistemas e Arranjos Produtivos e Inovativos Locais, eh, que usamos exatamente esse conceito de sistema, de inovação, que foi falado aqui na sessão mais tarde, essa rede que reúne pesquisadores em diferentes estados brasileiros eh, e que celebra 20 anos, esse ano, eh, cunhamos o, um conceito que talvez os senhores conheçam, de arranjos sistemas produtivos locais, mais conhecido como APL. É, nesse, no conjunto de... É, só uma questão técnica. Quantos minutos, meu coordenador? Meia hora? Me avisa, faltando uns cinco minutos. Uh, nesse, né, nesse trabalho intenso de 20 anos, e também muito prazeroso, né, trabalhar com colegas de 22 estados brasileiros, nós somos mais de 200 professores, doutores, pesquisadores e outros fazendo pesquisa com esse enfoque, várias rodadas de avaliação de política nós fizemos. E eu trouxe aqui para discutir com vocês cinco questões mais eh, que eu selecionei, né, sobre os resultados dessa avaliação de política que nós fizemos no Brasil e também com nossos parceiros na América Latina. Nós temos uma rede global, que agora, inclusive, o secretariado-geral está com o Cassiolato, aqui no Instituto de Economia da UFRJ é, também, e uma rede latino-americana, a Globelix, é a rede global, e temos a Lalix, que é da América Latina. E, então os resultados são de alguns, algumas rodadas de trabalho feitas nessa dimensão e também num dos dos esforços que tivemos é, de comparar os países dos brics bom o primeiro lugar nossas avaliações nos, nos mostram que apesar de, de um conhecimento muito amplo que eu localizaria ali no final dos anos 70, mas principalmente é, no início dos 80, sobre o entendimento de inovação, como já foi falado hoje aqui de manhã, né, um processo cumulativo, contextualizado e sistêmico, onde as articulações são fundamentais, é, as nossas análises mostram que grande parte dos modelos de políticas adotados estão ainda muito longe de absorver esse conhecimento tão importante que foi gerado no mundo inteiro sobre o que é inovação e o que devem ser suas políticas. É, em primeiro lugar, e nós já falamos hoje aqui pela manhã sobre isso, né, a confusão entre invenção e inovação, e aí eu gostaria de deixar um destaque, é, mesmo o manual de Oslo fala na implementação, não está falando no mercado, está falando em pôr em uso uma nova ideia, uma invenção. Pode ser, como foi frisado várias vezes também aqui hoje, num setor público, como a saúde, a educação, a marinha, enfim. Mas a grande distinção entre uma invenção, e aí tem uma literatura enorme, que discute quanto tempo demora uma invenção a ser utilizada produtivamente, a ser posta em prática, umas que são mais rápidas, outras que são bem mais longas, e outras que nunca chegam a ser eh, realmente utilizadas. Mas eh, temos também um viés muito frequente entre, entre, entre, quando a falamos em inovação, e aí nós fizemos várias pesquisas de campo ao longo desses... 20 anos né as pessoas sempre acham que não inovam porque acham que inovação é coisa na fronteira do conhecimento é, é ligada só àquelas transformações radicais e esquecem inclusive do papel enorme das é, inovações incrementais eu me lembro que quando eu fiz mestrado nos anos 70 a gente usava o computador digitando que Cartõezinhos que eram perfurados, então, numa máquina que as pessoas entravam dentro para copiar, e que hoje em dia tem uma capacidade muito maior, essas pequenas coisas que a gente traz conosco, do que as máquinas antigamente. Então, foi funda foram fundamentais aquelas inovações radicais. Mas, enfim, uh, também uma confusão entre conhecimento e informação. Informação é transferível, facilmente transferível, mas você precisa ter muito conhecimento para decodificar aquela informação. Né? Se tiver aqui um livro fantástico sobre nanotecnologia em chinês, para mim não vai ser de nenhuma utilidade. Se for alguma coisa sobre política de ciência, tecnologia, inovação em inglês, que é uma língua que eu consigo decodificar minimamente num assunto que enfim, eu tenho, me formei, né, meu, tenho mestrado, tenho doutorado, tenho pós-doutorado nessa história, aí a minha capacidade de decodificar aquela informação amplia muito mais. Bom, é, também uma confusão entre transferência e aquisição de tecnologia, é, entre tecnologia e equipamento, uma coisa é modernização tecnológica, outra coisa é desenvolvimento tecnológico. E ah, também a, a, quest a questão da importação de tecnologia como uma forma fácil e rápida de emparelhar com os outros países ou até de saltar na frente deles. Né? Outra questão eh, diz respeito à dissociação da inovação, da promoção do desenvolvimento social, territorial e outros. Né? Essa fragmentação, na verdade, das inseparáveis é, dimensões do desenvolvimento, que é econômico, social, político, institucional, ambiental, o que mais quiser colocar é, nesse conjunto. Bom, de qualquer maneira, é, eu vou focar aqui, dado o tempo, né? Ups. Nessa, nessa, no ponto que eu selecionei, que diz respeito à aquisição de conhecimento, equipamento e tecnologia, que tem um debate enorme na, de, na, na literatura há anos, que chega à seguinte conclusão, e isso desde os anos 70, que jamais essa importação pode substituir a necessidade de você fomentar a capacidade, criar e fomentar a capacidade de eh, fortalecer as capacitações nacionais até para ter condições de saber o que, que você vai importar, como você vai importar e como você vai assimilar-se a essa sua intenção. Então, importação de tecnologia não é contrária ao esforço de mobilizar capacitações localmente. E, aqui na América Latina, então, Desde os anos 70 que a gente tem até antes, eu acho que com o nos anos no final dos anos 50, com Celso Furtado, Raul Prebis Celso Furtado é, tem sido muito escutado. Eu trouxe uma citação da Conceição Tavares, né, de 72, que ela fala. Além do mais, a gente tem que se dar conta que as tecnologias que são importadas elas refletem o contexto da onde elas foram geradas os desafios, as oportunidades daquele contexto. Nós temos outros desafios, nós temos outras oportunidades. E o problema maior que era é, em pauta essa, essa discussão... É porque as, as tecnologias importadas dos países mais avançados em geral são poupadoras de trabalho o que no nosso caso a gente precisava usar mais intensamente e qualificar mais os nossos trabalhadores. Bom, o próprio Chris Freeman, que, que tive a honra de ser orientada por ele, no meu doutorado é, e é um dos papas da inovação, né, reconhecido como tal, ele falou várias vezes, eu tenho aqui uma citação dele de 82, dizendo, olha, a indiscriminada importação de tecnologias desenvolvidas para desenvol contextos diferentes é, daqueles onde elas foram geradas, ele está usando aqui a palavra mercados, né? é, pode ter é, impactos desastrosos em termos de emprego e outros efeitos... Uh, nefastos nos países mais, mais eh, pobres. Bom, uh, então, é uma questão que uh, eu gostaria de deixar em destaque, porque nessa... Nesse não entendimento do, do que a gente hoje sabe sobre inovação, ainda foi muito encontrado a crítica nas entrevistas que nós fizemos sobre os efeitos negativos de importações de processos, tecnologias inadequadas às condições brasileiras e óbvio que eh, foi muitas vezes assinalado que a literatura também aponta essa armadilha de aumentar as nossas dependências as distorções né, no nosso na nossa economia e as exclusões de atores regiões e atividades eh, por conta disso um, um, uma outra questão também da maior importância é que para você ter acesso a conhecimento, a dimensão tácita, né, o acesso ao conhecimento tácito é fundamental. E esse você só tem quando você põe a mão na massa, quando você opera, quando você implementa. E este... Eu acho que é o verbo-chave quando a gente fala em inovação. Então, a capacidade de gerar e internalizar novos conhecimentos depende diretamente dessa capacidade sua de eh, adquirir não só eh, formas de decodificar os conhecimentos codificáveis, mas eh, o, também os conhecimentos tácitos. Em segundo lugar, eu gostaria de convidá-los para me acompanhar numa reflexão. Eu estou voltando. Semana passada eu estava numa reunião em Lima, no Peru, é, convocada pela OIT, América Latina, para discutir exatamente impactos de políticas de inovação na região, olhando sobre a forma os impactos, maiormente, o prisma do emprego. E, e foi muito interessante porque eu ouvi aqueles países todos falarem e falava, o filme é muito parecido, né? Então, uh, também o projeto foca numa das coisas que nós fizemos desde o início na Rede Siste, que hoje foi mencionado na palestra anterior, a importância de você ouvir os beneficiários, a narrativa dos beneficiários, né? O, o professor Curls mencionou essa questão. Bom, Uh, então, os beneficiários reclamam, em primeiro lugar, da falta de coordenação, da falta de continuidade e da aderência das políticas de inovação e de produção com um plano maior, mais amplo, de desenvolvimento nacional. Né? É, e identificam uma série de problemas que, derivam exatamente dessa falha de ancorar essas iniciativas de apoio à inovação nesse projeto maior de desenvolvimento, que consiga dar coerência e sustentar os apoios à inovação. Bom, eu ouvi de um colega do Uruguai reclamar, por exemplo, que eles apoiavam startups, com esses programas de apoio à capital semente, mas que depois a empresa era vendida, e que é, era aquele misto de metade do, do país, celebrava como sucesso, porque a empresa foi vendida, em geral, para grupos transnacionais, e outra metade achava que aquilo era um insucesso, porque, muitas vezes, a empresa atendendo a lógica, a sua lógica, do seu grupo matriz, fechava a empresa local uh, e até, enfim, parava de produzir o pouco que já tinha sido produzido. Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar bem, eu passei os últimos nove anos, até o ano passado, né, no BNDES, e vi vários casos desse e participei de várias no BNDES, o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, né? vi vários casos desses. Eu acho que a gente tem realmente que parar para pensar. E também gostaria de chamar a atenção, para os que não sabem, que aponta-se que, no Brasil, desde o final dos anos 80, desde os anos 80, que a gente não faz o que eu olho aqui para a plateia, vejo o Joel, vejo o Luiz Martins, vejo várias pessoas que eu conheci da época, eu sempre trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, até que me aposentei, enfim, minha carreira inteira em política e planejamento. E nós conhecíamos, na época era CNPq, não existia, Ministério de Ciência e Tecnologia ainda, né? e nós, várias rodadas de trabalho em torno do PND, do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, do nosso PBDCT, né, e fazíamos reuniões não só na área de Ciência e Tecnologia, mas com o BNDES, com o Ministério do Desenvolvimento, com os outros ministérios. Então, a gente realmente tinha, já teve um passado que olhava, eh, que ancorava, que fazia essas políticas de uma maneira bastante diferente do que hoje eh, elas são criticadas, como fragmentadas, eh, sem capacidade de angariar, inclusive, Continuidade. Bom, eu eh, gostaria de chamar também a atenção ah, para o ponto 3, que eh, a gente hoje falou, eh, bordeou o assunto, mas não falou, e eu acho que é o tema mais importante, desafiador, que a gente não pode ignorar quando falam em, em produção e inovação que é essa crescente financiarização, né? Nós falamos algumas coisas hoje já pela manhã sobre isso, mas essa que, que impacta não só a estrutura produtiva e inovativa, mas toda a economia. Para falar uma coisinha só, num país com as mais altas taxas de juros, a gente vê há anos as empresas se venderem para aplicar no mercado financeiro o retorno. Todo mundo sabe o que é isso. né? A, a lógica financeira é contrária ao risco, é contrária ao longo prazo. Os impactos dessa lógica são particularmente perversos, desafiadores, em setores que geram conhecimento, formam recursos humanos e fazem pe pesquisa e desenvolvimento. A tal da P&D, né? R&D, como foi falado tanto hoje aqui de manhã. Enfim, é, é muito complexo. O que as empresas hoje também já estão transformando é, sua forma de atuar nessa reunião da OIT, foi mencionado o caso dos trabalhadores, que antes tinham dono da empresa para negociar, para encontrar, para fazer greve, e agora você não sabe mais com quem você está falando. São fundos de investimento que você não tem mais é, sequer essa possibilidade de, de intermediação mas enfim tem um, também uma literatura nascente mas muito importante mostrando não só como é que isso imp impacta as empresas né é, mas como isso contribui para o que aqui na América Latina a gente chama chama né? de precarização das condições de trabalho, as competitividades espúrias. É, o Luciano Coutinho, há anos, chamou de é, re, industrialização regressiva, uma série de outras consequências, mas que eu queria chamar a atenção principalmente para a erosão do papel político e econômico dos governos e das agências que apoiam o desenvolvimento produtivo e inovativo, muito sério. Em quarto lugar, eu, ah, desculpe, eu tinha, eu não, não passei essa lâmina para vocês, mil, mil, mil, perdões, falei sobre ela e não, e não é, passei para vocês. Em quarto lugar, eu queria é, chamar a atenção para descontextualização. É, é muito importante a gente conhecer as ideias dos outros, as políticas dos outros, mas isso tem que ampliar a nossa visão, não pode nos fechar, né, bloquear o nosso, o nosso conhecimento a isso. E é lógico que a produção, a capacidade de produzir, a capacidade de inovar, né, que estão associadas de um determinado país, de uma região, reflete. É, condições históricas, territoriais, políticas, econômicas, socioculturais, ambientais, daquele determinado espaço. Né? E que temos é, diferentes contextos, tem diferentes formas de gerar, assimilar, usar. Usar é a palavra-chave, né? esses conhecimentos, e acumular conhecimentos. É, e que também precisam de políticas completamente adaptadas, é, adequadas a cada caso. Tem várias citações que eu podia trazer. Eu trouxe uma menina do Ceará que fala exatamente isso. Quando a gente fala em contextualização é, de políticas, né, de não só de políticas, mas de, de, de molduras, de estruturas analíticas e de política, é, molduras de, de avaliação é, de pensamento mesmo, de avaliação e de formulação de política, a gente, se está pensando num país como o Brasil, é, ou qualquer outro, a gente tem que olhar as necessidades do desenvolvimento daquele país, daquele território. né? E, e no caso do Brasil, de, nas suas diferentes escalas, a gente não pode olhar como se fosse uma coisa única, né? o a diversidade brasileira e as oportunidades e também os desafios são, todos sabemos, nas diferentes dimensões. E aí, um ponto crucial que tem gente falando também há anos é que as políticas de inovação podem e devem contribuir para, redu para reduzir as desigualdades regionais e sociais. É, tem aí uma lista de, de, de citações depois no final eu tenho oh Deus de, desculpem eu estou num outro slide com vocês eu vou voltar esse aqui é muito importante porque a gente está falando o seguinte nessa, nessa necessidade de contextualizar você sabe onde é que eu estava vendo onde eu estou eu estava aqui pulamos um pouquinho né nessa necessidade de contextualizar a gente tem que ficar alerta que tem uma série de conceitos, e hoje a gente falou sobre alguns deles, que promovem o que a gente chama de exclusão invisível. Por exemplo, eles, é, conceitos, metodologias e instrumentos, que, na verdade, eles é, têm por trás um conjunto de decisões que são, na verdade, políticas, quando... Eu falo que vou olhar é, PD, pesquisa e desenvolvimento, né, em inglês RD. É, nós já falamos hoje aqui: quem é que faz PD no mundo ou no Brasil? Só um conjunto de grandes empresas. Se você está usando patentes como indicador, de novo, quem é que. A gente viu hoje quadros mostrando quantas empresas, acredito que aquilo era o cenário europeu fazem P&D, né? E se a gente for olhar quantas fazem patente é outra. Então cuidado quando a gente olha esses esses instrumentos ou quando a gente esses elementos ou quando a gente faz usa incentivos fiscais é, ou mesmo alguns modelos de de crédito à inovação a gente está excluindo por definição uma série de atores da possibilidade de terem o apoio desses programas, tá? É, por definição, a gente está olhando só os mais estruturados, os mais desenvolvidos, os grandes, as multinacionais, e estamos deixando de talvez de olhar os atores que não teriam outras formas de apoio senão do governo brasileiro uh, para serem apoiados. A, a contextualização então, coloca a necessidade, nós já estamos aqui nesse item 2, né, de reconhecer, o, aceitar o reconhecimento que ela deve pode contribuir para reduzir as desigualdades, uma literatura enorme, aí são só alguns, e aí eu queria não deixar de lembrar que, nesses projetos, que, aliás, a FINEP tem uma experiência muito importante, né apoiando inovações sociais, etc. Um, adquirir uma experiência, um conhecimento da maior importância, e aí nesses casos estão sinalizações extremamente estratégicas sobre novas formas sustentáveis de apoiar o desenvolvimento. Mas quando a gente fala em contextualizar também, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque eu acho que na América Latina a gente desenvolveu um conhecimento Ímpar no mundo, né, sobre a necessidade de entender a, a microeconomia, né, o que acontece nas empresas, no, na estrutura produtiva, mas também sem ignorar que aquilo está inserido num país maior e num cenário geopolítico. É, mais amplo e aqui na América Latina o, o Amilcar Herrera, desde 75, né, falava da força das políticas implícitas. Olha, se você tem uma taxa de juro desse tamanho, convencer uma empresa a pegar emprestado, pensar no longo prazo, no risco, é difícil. E isso a gente vê exemplos e não é só no Brasil, mas na América Latina a gente desenvolveu esse esse conhecimento enorme, né? É, que o Jorge Katz, que é um dos, dos autores que eu cito aí, diz, a teoria econômica ainda não conseguiu absorver. E uh, eu acho que isso se torna, cada vez com a financiarização, mais importante a gente entender as influências do quadro macroeconômico com a política de desenvolvimento produtivo e, principalmente, inovativo. O Luciano Coutinho escreveu há anos sobre os regimes macroeconômicos perversos, os malignos eh, e os benignos, comparando países que, em situações diferentes, tiveram sucesso e outros não. O Fábio Herber, e eu aproveito para homenagear toda a FINEP, meus colegas da FINEP e também do BNDES, né, falava das diferentes convenções de desenvolvimento, porque mesmo com um programa X, ele, ele via a, as forças diferentes, de entendimentos diferentes, de convenções diferentes, que transformavam aquilo e barravam algumas coisas e deixavam passar hoje. Outras. Eu fui avisada que meu tempo são cinco minutos, cinco minutos, então, eu vou pedir desculpas, vou deixar a, a reflexão, eh, vou falar rapidamente da, do que do quinto. Isso é, eu não posso deixar de falar, porque se a gente está falando em descontextualização, é, tem muita gente, inclusive, alertando para o grande desafio de alienação do, da teoria econômica. Porque ignorar história e geografia faz um nível de abstração muito complicado, e aí eu tenho uma citação do Schumpeter, que é o pai, o grande pai da inovação, né, o Joseph Schumpeter, que foi repetida pelos outros que criaram o conceito de sistema de inovação, é, o Freeman e o Lundvall, né, que eles alertavam sobre isso, e tem gente séria, é, preocupada com o que está acontecendo com a nossa teoria, que se recusa a baixar... No, no território, no espaço, e reconhecer os, os, as grandes oportunidades e também os sérios desafios que os diferentes territórios apresentam. Em quinto lugar, eu é, chamaria atenção para essa é, ideia de que é óbvio que a produção e a inovação né, não se limitam a apenas ao desenvolvimento econômico, ao mercado, mas a uma série de atividades, de organizações, de setores, de regiões. E tem muitos alertas né, na literatura sobre a importância de termos cuidado com essas é, definições estreitas, que, na verdade, não enxergam a grande parte do que nós somos. Não, e coloca só a possibilidade de apoiar um conjunto de atores que, de novo, talvez não seja aquele que mais precisa de um apoio público à ciência, tecnologia e inovação. Chamando a atenção para o que os resultados das nossas pesquisas mostraram com os serviços públicos, em particular, saúde. Como é que houve uma série de possíveis desenvolvimento, hoje até que foram citados, mas aqui no Brasil, porque eh, se associou política de compra pública com eh, uma certa continuidade e o apoio. Também temos alguns casos, eu não vou poder falar em, em educação, mas eh, é importante a gente frisar que, se você não conseguir entender né, o contexto maior onde estamos vivendo, além da questão eh, inicial, né, o que, que é inovação, o que, que é um instrumento maior para o desenvolvimento, né, você vai eh, deixar uma série de atividades, como se chama né, em, nos textos, below the radar, de fora da, do alcance do radar. Lógico, o radar não é o nosso. Na rede SISH, a gente costuma dizer que conceitos, metodologias, modelos, são é, como instrumentos. Os conceitos são óculos, que te ajudam a enxergar melhor o que você quer ver. Então, nós temos que ter muito é, cuidado com o óculos que a gente usa, senão a gente vai ver coisas muito distorcidas e vai achar isso aqui no Brasil, mas lá fora no mundo também, nos anos, se não me engano, no início dos 2000 teve a onda dos paradoxos, todo mundo falando dos paradoxos, a gente investe, faz, tem pesquisa de ponta, científica, tecnológica, mas o setor produtivo aqui no Brasil isso é muito óbvio, as coisas não sim podiam se encaixar muito maior, melhor. E a minha proposta com vocês é, para as conclusões que eu já estou me encaminhando é usar é, esses desafios, é, e, esses espaços ainda não ocupados como grande oportunidade para avanço é por aí que eu acho que podemos avançar e até conseguir o que se falou tanto na mesa de abertura hoje indicadores sociais apoio social um maior reconhecimento porque fica difícil para a sociedade brasileira compreender é, melhor o que, de fato, ciência e tecnologia podem contribuir para o nosso desenvolvimento, não uma parte dele, mas o nosso desenvolvimento como um todo. Bom, aí hum, eu tenho uma série de, de propostas, é, aqueles que tiverem interesse, quiserem é, discutir, por favor, no final eu tenho meu e-mail... Hum, mas eu queria salientar hum, que eu considero que as políticas de avaliação são exatamente por onde a gente pode mudar. Porque nós podemos passar aqui anos conversando sobre as mesmas coisas e todos concordarmos, e nada vai mudar. Mas se na política de avaliação essas questões foram colocadas, aí a coisa muda. Tem uma questão fundamental que a gente ainda tem que superar. né? É O foco dessas políticas de avaliação, é, em geral, eles são, elas são pensadas, pros, de novo, os mais desenvolvidos, grupos de agente, atividades, territórios do mundo inteiro. É, uma questão que está ganhando ênfase cada vez maior é que elas se centram muito mais na questão do desembolso e nos requisitos de, de, de sustentabilidade financeira do que propriamente no, no impacto sobre o desenvolvimento do país, do território, do espaço é, objeto do... E, muitas vezes, ignora de todo. E aí eu vou falar uma da, um exemplo de um caso que nós tivemos. É, as entrevistas mostraram que, melhor ou pior entendimento que aquele ator tem sobre o que é inovação e como é que ele pode usar o crédito, o apoio financeiro não reembolsável que ele conseguiu, ele ou ela, ah, ah, no final, a agência entrevistada dizia, pouco importa, porque eu só posso apoiar este tipo de atores e nessas condições. Então, vai para o ralo... Todo um conteúdo programático do que se pensa para aquilo. É muito importante a gente alertar para essa questão, que, de novo, tem a ver com o avanço da lógica financeira. E, finalmente, né, já só tenho duas lâminas, as minhas conclusões. Uma mais geral, que eu até já mencionei. Nós temos uma oportunidade imensa né, de. Uh, avançar, né? De melhorar, de aperfeiçoar nossas políticas de inovação. Eu acho que o Brasil, a gente tem um conhecimento acumulado muito bom e alguns desses desafios, eu acho que servem como abrindo novas aver, a, a, avenidas para é, o futuro. O papel da, da academia é muito importante. Né? Nós o, o, estudamos APLs desde a aeroespacial até o artesanato indígena. Teve um tempo que a Rede CIS focava em cultura. Né? E tem vários eventos nesse país que duram, como o Carnaval no Rio de Janeiro, mas tem vários no país inteiro, que duram poucos meses, também sou economista, mas tem um impacto, empregam e geram renda o ano inteiro. Então, a gente não pode deixar isso de fora. Então, uma riqueza de inovações, e eu não estou falando de atividades tradicionais, não, eu estou falando que essas, esse, esses eventos mobilizam tecnologias de fronteira também. Né? É, a gente fez, não só no Brasil, mas em comparação com os países BRICS, imagina o caso de arranjos produtivos locais de saúde pública. Foi maravilhoso, com a China, com a Índia, com a África do Sul, enfim, a comparação no Brasil e revelando uma série de casos. E tem uma coisa aí fundamental. Se você não enxerga, não entra na agenda de apoio. Então, quebrar a invisibilidade da importância, da dinâmica desses casos é fundamental. Né? E vários deles, mais uma vez, sinalizam oportunidades futuras de desenvolvimento sustentável, inclusivo e sustentável maravilhosas que dá para a gente aproveitar pensando num plano nacional com visão de longo prazo, intensivo em conhecimento, etc, etc. Bom, aí é claro que a, a relevância de da visão acadêmica, eu acho que eu estou falando em meu nome e também do meu colega Sérgio, é importante, mas eu como eu ele não, acho que ele é mais tradicionalmente acadêmico. Eu não, eu passei para a academia há algum tempo e agora eu voltei para a academia de novo. Mas essa junção de conhecimento teórico, conceitual, com prático, com operar a máquina, que vários de vocês aqui reúnem, é fundamental. E isso aumenta muito também a nossa responsabilidade. Olha a escolha do óculos. A gente não pode pegar... O óculos do Vitor deve ser ótimo para ele, não é para mim. E se eu der o meu para ele, eu tenho certeza que ele vai ver muito pouca coisa. Isso tem que ficar muito claro. A gente tem que saber escolher os modelos de política, de avaliação e de política que a gente usa. E finalmente eh, tem uma série de oportunidades e também uma necessidade urgente, então, de escolher esses, esses conceitos, indicadores, modelos que reconheçam, não ignorem, não eliminem. Não fiquem cegos a eles. Né? As nossas potencialidades e as nossas capacitações nacionais e também locais, que não separem os indissociáveis, as indissociáveis dimensões do desenvolvimento. Não é só desenvolvimento econômico, é, tem que ser econômico, social, e o território é que faz essa ponte. Você, no território, você não separa o que é econômico, o que é político, institucional, o que é social. Isso, isso é uma abstração. No, na prática, na realidade, isso não existe. E aí nós temos que superar as nossas invisibilidades, as nossas exclusões e cortar, diminuir as nossas vergonhosas desigualdades e não reforçá-las e aumentá-las. A gente tem que ter essa responsabilidade. Aí a ênfase também em, na capacidade de, a, de adquirir e usar todo tipo de conhecimento formal informal fazemos entrevista quais são os conhecimentos que fazem essa visão sistêmica né da produção da matéria prima à comercialização aquilo acontecer e aí sugerimos políticas que não ignoram que aquilo é um todo se de repente você vai desequilibrar se você fizer uma política só para uma parte né mas que usam muitas vezes conhecimentos formais e informais da maior qualidade, processos de transmissão a gente tenta entender os chamados tradicionais, os científicos eh, e promover a sua integração e não eh, descarte e preconceitos de que alguns são melhores do que outros e que sejam de fato capazes de eh, colocar em foco e promover o nosso desenvolvimento de forma coesa, sustentável, dentro de uma visão contextualizada e coletiva do desenvolvimento. A democratização, a participação, chamar para participação é, o, o, o, o, a sociedade é vital. Eu tenho aí um conjunto de... de referências, mas gostaria, mais uma vez, de agradecer muito pelo convite e oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Meu, muito obrigada. Uh, certamente... Obrigada, Helena, pelo, pelas palavras. Uh, apontou vários elementos né, que têm que ser pensados na construção de uma política de avaliação, e, antes de manhã, para avaliar, a gente tem que saber o que vai fazer, né, que é a questão mais, mais complicada. De imediato, eu passo a palavra ao Sérgio. Obrigado, Vitor, Helena. Em primeiro lugar, agradecer o convite para, para vir aqui, a, a FINEP, a, a Academia Brasileira de Ciências, é um prazer. Eu, eu tenho dois chapéus aqui, o chapéu do acadêmico da universidade e o chapéu também FAPESP, que é uma agência de fomento do Estado de São Paulo, onde eu é, tenho estado responsável por desenvolver a política de avaliação, avaliação de impactos dos programas dessa agência. Amanhã o professor Brito deverá vir aqui, seguramente vai é, trazer mais informações sobre, sobre isso. E eu preparei aqui uma, é, uma apresentação em quatro pontos, vou tentar me ater nos 20 minutos aqui que me restam. É, falar um pouco sobre as iniciativas. Né? A minha fala ela é um pouco diferente, ela acho que complementa a da Helena no sentido que eu vou apresentar avaliações. Avaliações feitas de políticas e de programas, e os seus resultados. E essas avaliações elas foram feitas com diferentes metodologias. Nós, nos últimos 20 anos, temos feito muitas avaliações, não só na FAPESP, como fora também, em outros países, avaliando programas relativos à tecnologia e inovação. E eu trouxe aqui alguns casos apenas para mostrar e vou apresentar também é, algo da literatura internacional sobre avaliação. É, essas iniciativas é, no mundo, eu diria que hoje, em relação à avaliação de políticas em ciência, tecnologia e inovação, quatro temas estão, são tendências. Né? O primeiro deles é a ideia de começar a, a introduzir o ciclo completo, o que é o ciclo completo? O ciclo completo é você, desde o momento em que desenha a política, ou seja, antes de começar, já juntar indicadores, aquilo que se chama de linha de base, que serão necessários para você acompanhar se aquilo que você imaginou no desenho do programa e da política vai de fato ocorrer, acompanhar isso ao longo da execução do programa e da política, e depois, no final, avaliar resultados, e não apenas resultados, mas o que vem depois dos resultados, que são os seus efeitos na sociedade ou os impactos. Uma segunda tendência é que isso seja feito de forma sistêmica, ou seja, tanto dentro das, do, de governo, das agências de fomento, etc., elas próprias fazendo a avaliação, e isso é uma tendência no mundo, como também contratando avaliações foras, mas de forma sistêmica, de uma forma é, permanente. O terceiro ponto é aquilo que já se conhece desde a década de 80, na, principalmente no Reino Unido, Evidence-Based evidence uh, uh, Policy, uh, a ideia de que você precisa de evidências para redesenhar e redesenhar constantemente as políticas para saber o que elas estão gerando mas que agora tomam outra dimensão, não só quantitativa, mas também qualitativa, com busca de informação e dados primários e secundários, hoje com a imensidão de informação e o apoio das ferramentas de Big Data, seja para dados estruturados, seja para dados não estruturados, é, ganha uma importância muito grande. E o último tópico é ser multidimensional, que é um pouco o que a Helena estava falando até agora, agora há pouco. Eu preciso... É, identificar quais são os indicadores relevantes do ponto de vista econômico, social, ambiental, tecnológico, científico, etc., ou seja, a visão multidimensional, porque o investimento em ciência, tecnologia e inovação ele tem diversos tipos diferentes de efeitos sobre a sociedade, desde emprego, produtos no mercado, até mesmo educação, qualificação de mão de obra, proteção do meio ambiente e assim por diante. Então, esses quatro itens eu considero que são é, tendências internacionais, e aqui eu trago um, um, um resumo de um projeto que foi feito por um grupo que é nosso parceiro é, de Manchester. É, eles fizeram um projeto olhando 242 avaliações de políticas de ciência, tecnologia e inovação no mundo, isso já tem alguns anos. É, essa visão é, gerou aqui é um, é um resumo, né? Eu vou passar para cá, porque fica mais fácil de eu apresentar. É, essa, essa Esse projeto mostrou o seguinte, que é, as avaliações foram previstas e planejadas em 67% dos casos dessas 242 políticas, entretanto, só 47% delas tinham budget dedicado, ou seja, ainda se imagina que fazer avaliação não custa nada, você não precisa alocar recurso, mas precisa. Fundamental é recursos financeiros, recursos humanos, para poder fazer a avaliação, porque ela não vai aparecer é, do nada. Aqui tem um pouco a ideia de multidimensionalidade, diferentes visões de stakeholders nessas avaliações. Avaliações que mediram é, o impacto tecnológico, impacto científico, ambiental, social e econômico, em diferentes medidas, como a gente pode ver aqui, é, com diferentes stakeholders, né, só os participantes do programa ou além dos participantes do programa. É, o que a gente nota aqui é que, em geral, o impacto econômico, seguido do impacto social e tecnológico, é o que tem prevalecido nessas avaliações de políticas de CTI. É, e aqui quem é que coordena, né, quem são os sponsors disso, em geral, é a própria é o próprio é, é, policymaker, é a organização que está, de governo em geral, que está promovendo aquele programa. Né? Então, aquela ideia de ser interno, né, de que as agências frequentem. No ano passado, nós tivemos um evento em Viena sobre a avaliação em funding agencies, né, onde várias pessoas estiveram discutindo, e ficou claro que, é, além da avaliação externa, que você tem que contratar externamente, de tempos em tempos, essas agências caminham A Comissão Europeia. A pergunta que eu fiz aqui a, a, ao colega da National Science Foundation, na semana passada tivemos uma reunião com a pessoa responsável, a National Science Foundation tenta hoje é, avançar numa avaliação permanente dos impactos, dos investimentos que ela faz. E aqui as, os métodos né, que são usados, vocês podem ver que são muitos métodos, né, desde a bibliometria básica, até dados de monitoramento, entrevistas, ou seja, é quantitativo e qualitativo. Quando é que eu escolho um ou outro? Depende. Depende do teu objetivo, depende do objeto que você está avaliando. Isso precisa de uma certa... É, a, própria, a própria avaliação precisa de uma avaliação preliminar para você saber se você vai numa direção ou outra, se eu vou usar um experimento, um quase experimento, se eu vou fazer uma análise mais qualitativa, etc. Vai depender dos seus objetivos. Hoje, é, isso segue adiante, existe esse programa chamado CYPER, que é um repositório de avaliação de políticas, também é, é, sob responsabilidade do pessoal do Manchester Institute of Innovation Research, com coordenação da OCDE e do Banco Mundial, é, e no qual nós temos uma participação, além do de pessoal de Manchester, aqui na, na América Latina nós estamos responsáveis por juntar as avaliações de políticas nos países latino-americanos, na França e agora entrando em outros países também. Daí ideia é ter uma rede global, Onde avaliações estarão é, armazenadas numa, numa base de dados que você pode acessar de qualquer lugar. Já existe, já está operando. Depois eu posso passar para vocês o, o, é, o link né, dessa avaliação, chama-se Cyper. E muitos dados, é muito bacana, dá para ver de tudo. Métodos usados, objetivos. Se aquela avaliação, o resultado dela, teve impacto no no desenho das políticas, no redesenho dos programas, etc. etc. Eu acho que com isso vai, a gente vai conseguir um, uma base de informação muito boa sobre o que está acontecendo nesse assunto. Aqui, rapidamente, a experiência que já há alguns anos na FAPESP a gente tem desenvolvido, por iniciativa da diretoria científica, do professor Brito, é, criamos uma política, a FAPESP tem uma política de avaliação de impactos, com quatro objetivos principais. O primeiro deles é, é o próprio planejamento dos programas internos, então uma vez que você chega a, a, a avaliar impactos de algum programa, esses resultados da avaliação servem para redesenhar o programa e assim tem sido, aprimorando sempre os programas, as linhas, os instrumentos, em direções que aparentemente devem dar maior efetividade para o objetivo daquele programa, daquela linha. O próprio aprendizado da instituição, a instituição aprende muito quando ela vê o resultado dessas avaliações. A accountability, que é a prestação de contas para diferentes stakeholders. Então, quando se vai, no caso de São Paulo, à Assembleia Legislativa, que é o nosso congresso estadual, com um argumento de qual é o retorno, como se disse aqui, do investimento feito, eu vou mostrar aqui alguns dados de 5, 6 para 1, um, ou seja, 6 reais para cada real alocado em alguns programas, isso tem um impacto quantos empregos são criados, né, o colega mencionou, é, você reeleito com esse tipo de informação, com empregos sim, e a gente tem gerado informação acerca de empregos. E, finalmente, o advocacy, né, que combina com a accountability é, e traz para a área de ciência e tecnologia uma atenção e, na verdade, é uma linguagem, é uma forma de se comunicar com diversos segmentos da sociedade em que todo mundo entende, entende para que que serve isso. No final, a avaliação te traz essa essa condição de fazer coisas que a maioria das pessoas vão entender. né? Qual é o resultado, qual é o impacto para a sociedade. É, existe uma são Esses são os eixos lá da política da FAPESP, uma avaliação sistemática, usando dados primários e secundários, qualitativos e quantitativos, de novo, dependendo do caso, sempre procurando um contrafactual, e se não fosse assim, como é que seria? Ou por meio de grupos de controle, ou por meio de comparação com o setor, por exemplo, como um todo. É, algum tipo de contrafactual a gente sempre busca, que é para ter a, a atribuição de causalidade mais bem definida, e eu saber que aquele número de empregos, gerado naquele programa, se deve ao programa FAPESP, e não a um conjunto de outros eventos que sempre é, influenciam não é, o resultado é, por exemplo, em empresas ou em universidades e centros de pesquisa. Buscando controle de qualidade com grupos que vêm checar, fazer a meta avaliação, ou seja, avaliar as avaliações que a FAPESP faz e contratando fora. Não é, de tempos em tempos, tem que contratar fora para ver o, olhares externos, como é que eles enxergam os impactos do do que a Fapesp vem fazendo essa é a política eu pediria por favor Luciano você pode clicar aqui para gente dar uma olhadinha para quem quiser olhar é, essa é a página de avaliação da Fapesp é, essa aqui eu coloquei em inglês não é para os nossos colegas que vieram de fora mas obviamente tem em português se é que vai entrar se não entrar vocês tomem nota e depois a gente a gente pode dar uma olhada parece que está Está entrando? Está é, aí. Essa é a página da FAPESP, fapesp avaliação aqui está em inglês, né? tem aqui uma, uma diretriz geral, depois você tem manuais que são usados pela National Science Foundation, pelo World Bank, etc., sobre avaliação de CTI ou CDE. Daquele lado direito tem as avaliações que já foram feitas sobre a FAPESP, os programas da FAPESP. E aqui as publicações científicas que foram feitas. Então tem um conjunto, mais ou menos 20 artigos já publicados em, em journals eh, internacionais, importantes. Eh, e links para associações que fazem avaliação. Então é uma página simples, mas que traz um, um, um conteúdo, os congressos né, que devem acontecer esse ano, relacionados a isso. Muito bem, então essa é a página, quem quiser dar uma olhada. E eu, aqui agora, entro no terceiro ponto da apresentação, rapidamente, porque nós não temos tempo, mas eu vou mostrar alguns casos de avaliações que nós fizemos, dentro e fora da FAPESP, sobre programas da FAPESP, mas também de outras, outros programas em outros países. É, podemos, agora sou, eu, agora sou eu que cuido aqui. É, vamos ver aqui como é que nós estamos de horário, Vitor. Para você está bom, mas a maioria já está com fome, então eu não posso demorar muito. Essa, essa primeira aqui, Who Really Takes Advantage of Fiscal Incentives to Innovate in ICT Sector, o Brasil tem uma legislação de incentivo fiscal na área de tecnologia de informação e comunicação, a maioria de vocês, se não todos, conhece essa legislação, ela vem desde 1991. E... É, agora está sendo desafiada, porque existe um painel na, na Organização Mundial do Comércio, né, dizendo que o Brasil tem que acabar. Possivelmente, no, no próximo ano, o Brasil terá que mudar a sua legislação, porque o Brasil já perdeu é, a disputa neste painel da, do AMC, e perdeu por uma razão que apareceu seis, sete anos atrás, quando essa avaliação foi feita. É, avaliamos se efetivamente os incentivos fiscais traziam inovação, e a resposta foi sim, mas não era exatamente P&D, né, que estava por trás. Tinha também, mas boa parte não era. É, e, e, e quem é que se beneficiava mais, que essa é a pergunta, quem que se beneficiava mais, na verdade, são as grandes companhias que de fato não tinham interesse em fazer P&D no Brasil, mas faziam porque era uma obrigação ligada ao incentivo fiscal. Entretanto, quando se olhava separado por tamanho de empresa e por propriedade do capital, as médias empresas nacionais, essas sim. Essas não só ganhavam a competitividade em preços que o incentivo fiscal lhe dá, como também ganhavam a competitividade tecnológica, porque elas investiam em pesquisa e aquilo era fundamental para elas. Então, veja bem, uma avaliação como essa permite dizer, olha, é uma lei que é, obriga a se colocar 4% da, da, do faturamento das empresas em P&D, só que algumas precisam mais do que outras nisso e identificar quais são, poderia ter aprimorado a política algum tempo atrás. Evidentemente que naquele momento não houve interesse, né, porque estávamos todos, digamos, competitivos nessa linha, usando a política. Agora vamos ter que procurar um outro caminho. O segundo foi, é, que tipo de pequenas empresas é mais inovadora? Isso aqui foi uma avaliação do programa da FAPESP, que é o similar ao SBIR, dos Estados Unidos, ele foi inspirado no SBIR, é o um programa chamado PIP, nós avaliamos 240 empresas, mais ou menos, e é, o perfil que aparece são empresas, é, as mais inovadoras né, no final, são empresas é, que eram spin-offs de outras empresas, o pesquisador principal que recebe o grant da FAPESP era sócio, diretor da empresa, é, eram empresas que não haviam passado por incubação, por mais estranho que isso possa aparecer, e a gente consegue identificar um conjunto de características que diz, olha, aqui eu tenho resultados melhores no investimento em P&D dentro desse programa. Depois nós fizemos uma comparação com os resultados do SBIR nos Estados Unidos, e pasmem, os resultados são muito parecidos. Uh, o perfil, o desempenho das empresas no Brasil é muito parecido com o desempenho nos Estados Unidos, exceto por duas coisas, número de patentes e número de licenciamento de patentes. Na verdade, é, volume de capital de risco investido, que lá é muito maior do que aqui, por razões óbvias, e número de licenciamentos de tecnologia, que lá é muito maior do que aqui, também por razões óbvias. Então, por essas duas, esses dois indicadores foram diferentes, todo o resto eram indicadores muito próximos, de número de emprego, de faturamento, de tempo de desenvolvimento de tecnologias, entrada no mercado, etc. etc, etc. Foi bem interessante ter feito essa avaliação. Nós estamos lançando agora uma nova é, rodada de avaliação do PIP, que sai é, esta semana para mais mil empresas que foram uh, uh, beneficiárias do piB nos últimos 10 anos. Aqui é uma pergunta, nós uh, uh, avaliamos mais de 9 mil ex-bolsistas, iniciação científica, mestrado e doutorado, comparando, a ideia era comparar bolsistas que tiveram peer review, ou seja, FAPESP, o sistema FAPESP é peer review, e o sistema nacional institucional, que não é peer review, comparamos bolsistas CAPES e CNPq versus bolsistas FAPESP, e de fato deu diferenças, aqui houve um grupo de controle, né? esse grupo de controle, depois eu posso mostrar os dados, mostrou diferenças em mais do dobro de publicação de quem teve o peer review. No longo prazo essa diferença desaparece, mas no curto prazo ela é maior. O que mostra também, olhamos também trajetória profissional, salário dessas pessoas, posições de liderança no mercado. Foram mais, de, foram mais de 50 indicadores analisados nessa pesquisa. O quarto caso, é, a ideia é assim, nós financiamos projetos isolados, mas podemos financiar os mesmos projetos sob uma coordenação. Em outras palavras, sob um programa que dê liga, que dê coordenação a esses projetos. E aí comparamos, é o caso da biodiversidade, nós comparamos é, projetos de biodiversidade sob o programa biota da FAPESP, comparando com projetos de biodiversidade soltos, na FAPESP também. E os resultados mostraram que há o dobro de produtividade quando está sob um programa, ou seja, a ideia de ter um programa, neste caso, teve efeitos muito positivos sobre os impactos científicos, tecnológicos e também de difusão do conhecimento, de publicização da ciência, que era é um dos objetivos do programa é, BIOTA. Isso daqui foi uma análise de um programa de inovação para pequenos produtores agrícolas no Peru. Nós entrevistamos aqui mais de 900 produtores é, com um questionário olhando impactos do investimento e inovação é, e identificou-se o seguinte... No final, é, fazendo uma análise estatística, com todo o perdão aqui de usar o termo, né, mas fazer uma análise estatística, identificamos três clusters de produtores, é, e esses três clusters mostraram o seguinte, a política não podia ser horizontal para todos, porque eram três categorias de produtores muito diferentes. A começar da, da, do tenure, do land tenure, a começar da propriedade da terra, alguns absolutamente nenhuma propriedade, um outro grupo com uma propriedade informal e um terceiro grupo com propriedade definitiva. E o grau de instrução deles também era diferente. Isso nos deu três clusters e, claro, qual é a consequência? Mudar a política. Não adianta eu ter um instrumento para coisas tão diferentes. E isso provoca uma mudança na política com instrumentos diferentes para três segmentos diferentes com muito mais impacto positivo. Esse último caso é um in fund, na verdade eu estou chamando de in fund, não é, é, o caso da Embrapi, que vocês devem conhecer, a gente fez a avaliação da, da, da fase piloto da Embrapi, é, e é, a Embrapi coloca um, uma certa quantidade de dinheiro é, disponível para uma organização de pesquisa, essa organização de pesquisa pública ou privada sem fins lucrativos tem que encontrar uma empresa, fazer uma parceria para desenvolvimento tecnológico e inovação, e a empresa coloca a sua parte também. É um terço, um terço, um terço entre essas três partes, hoje em dia não é bem assim. E qual foi o resultado? O resultado foi muito positivo. Do meu ponto de vista, assim como a Helena, há 30 anos aqui avaliando políticas nesse país, eu diria que é um dos instrumentos mais inovadores e mais bem-sucedidos que foi criado nesses. Anos todos olhando as políticas. E uma razão clara é porque quando um não quer, dois não fazem. E neste caso, o modelo que se implantou exige que os dois queiram. Só parte, só começa se todas as partes quiserem fazer e colocarem recursos para isso. Mas o detalhe que eh, nos pareceu que fez a diferença é que os centros de pesquisa, as organizações de pesquisa tiveram que se capacitar do ponto de vista não tecnológico e científico, porque isso elas já sabem, do ponto de vista organizacional e gerencial. A Embrapa exige que haja um upgrade do ponto de vista gerencial organização, e, e, e, e organizacional para poder gerenciar projetos junto com empresas. E isso fez toda a diferença no nosso ponto de vista. Aqui eu tenho os dados, eu já, eu já falei, só isso daqui é uma curiosidade, né? Além de tudo isso, a gente também pode fazer uma análise de custo-benefício, é que se falou aqui. Eu não me lembro se foi o Marco Sintra ou o Davi que comentou do 6 para 1. Não é? Foi isso, Davi Dovic? Foi 6 para 1 é, que você falou. Pois é, isso aqui é uma avaliação do PIP da FAPESP, é, num certo período de tempo, e veja só você qual é o resultado para cada real investido. 5,98, quase o 6 aí que você comentou, né? com uma taxa interna de retorno de 45,7%. Então, retorno também a gente pode medir, tanto desse ponto de vista estritamente econômico, que eu acho que é, é importante, mas não é suficiente, e aí tem que se medir tudo que vem é, no entorno disso. Né? Eu estou passando rápido, porque esses eram os resultados, é, e estou indo agora para a fase de conclusões. tá? Conclusões e desafios que a gente encontra. Primeiro desafio cultural é o Falar em avaliação não tem uma pessoa que discorde, mas é difícil encontrar alguém que pegue, coloque embaixo do braço e leve e implemente. Todos nós estamos de acordo que precisa ter avaliação. Agora, juntar isso no desenho de uma política e implementar isso e tornar sistemático é um trabalho que raramente acontece. Então, é preciso ter uma questão cultural e não é nem questão de recursos financeiros, né? se estima que entre 0,5% e 1% do valor do programa deve ser investido em avaliação. Nós não estamos falando em grandes volumes de recursos, né? mas estamos falando em tomar isso de um ponto de vista definitivo. Né? A avaliação como um sistema interno, é, colocar dinheiro, recursos para isso, olhar sob diversos pontos de vistas, as agências de fomento, as agências governamentais, os policy makers, a comunidade científica. Quando eu fiz a pergunta ao colega da National Science Foundation é, sobre quais são as maiores dificuldades, é que eu imagino que é a disposição dos beneficiários em responder questionários. A disposição é baixa em geral. Nós da academia temos um horror a responder esse tipo de coisa questionários, dados, etc., mas é uma cultura, é uma questão, sem isso muitas das informações não existem, e você não sabe dizer se o teu programa teve um impacto positivo na sociedade ou não, é preciso mudar essa cultura. Né? As organizações de pesquisas, empresas, os accounting office, os órgãos de controle, é fundamental trabalhar junto com eles nisso também, porque estamos falando em grande medida de organizações públicas, que são... É, que são é, vistoriadas, que são fiscalizadas pelas, por essas agências. Né? A questão dos dados. Vivemos um mundo do, do Big Data, da, da enorme profusão de fontes de informação, a ciência é parte disso. É, quem já entrou num, numa plataforma Insights, ou SciVal, Scopus e é, é, Web of Science, é, é uma montanha de informação que a gente consegue dali, tanta que eu nem sei quanta é. Nós hoje temos que trabalhar em avaliação com cientistas de dados, com data science, é, com social network analysis, com a própria bibliometria clássica, e com uma coisa que está aparecendo hoje importante, que é a altimetria. Aqui tem algumas fontes da altimetria é, que nos permitem ver diferentes formas de impacto além das citações em journals, que é, mostram que aquele trabalho tem relevância social. E muitas vezes, dependendo da área do conhecimento, é, saber o número de downloads, o número de cliques, o número de é, views que se teve de um artigo, é mais importante do que o número de citações, depende da área do conhecimento. Tem áreas do conhecimento em que altmetrics é mais importante do que um, um, um Web of Science Citation Index ou um índice H, por exemplo. O último desafio aqui é o do ciclo completo, né, que é aquilo que eu comentei no início. Desde o ex-ante, nas propostas, na elaboração de propostas, o monitoramento, o ex-post, que é o resultado quando termina o projeto ou o programa, e aquilo que a gente chama de ex-post facto, que é qual o efeito que esse resultado trouxe na sociedade, ou seja, quais os impactos obtidos. E isso pode ser... Feito, é, deve ser feito. A FINEP já começou isso. A gente teve um trabalho com a FINEP, a FAPESP está fazendo isso. Para a Embrapia, houve uma proposta nesse sentido. Mas confesso a vocês que até agora isto não se implementou em definitivo. As ideias estão aí, é, os desenhos estão sendo feitos e é possível, a um custo relativamente baixo, se não muito baixo, por assim dizer, é, implantar esse tipo daqui. Eu coloquei Duas ou três questões para finalizar. Primeiro, eu acho que o Brasil tem necessidade, a Helena comentou, né, o, Brasil, o Brasil criou um leque de, de políticas, instrumentos, de fontes de financiamento que eu diria que hoje vai quase de A a Z. Nós temos quase tudo hoje criado, nesses últimos 20 anos principalmente, tudo. Talvez o public procurement seja o que tem menos nesse país, mas mesmo assim tem, né, tem tudo. em Níveis em volumes diferentes está na hora da gente começar a fazer uma avaliação. Esse conjunto de instrumentos trouxe os resultados, os impactos econômicos e sociais para o Brasil até hoje? Nós precisamos começar a analisar isso. Sem ter promovido o crowding out, ou seja, sem ter deslocado dinheiro das empresas, no caso dos investimentos em empresas, nós precisamos medir, e dá para medir, e não é difícil medir essas coisas. O BNDES precisa começar a fazer isso de forma mais séria. A FINEP tem que fazer isso, a FAPESP tem que fazer isso, as agências que são responsáveis pelo financiamento precisam começar a mostrar isso, porque isso tem um impacto enorme e, ousaria dizer, isso só vai ajudar a conseguir mais recursos junto a quem decide orçamento, junto a quem decide para onde os recursos públicos vão, porque os resultados serão positivos, eles serão eu não tenho dúvida de que eles são positivos. Agora, o quanto é, a gente hoje fala, né, ou dá exemplos, mas não chega com números que são convincentes. Resposta, o simply do not know. Nós não sabemos qual é o impacto hoje. É, nós somos capazes de criar, eu vou chutar, desde do final dos anos 90, cerca de 10 políticas de biotecnologia no país. Cerca de 10. Uma atrás da outra. São pilhas de políticas. Nunca se parou para avaliar qual o impacto que essas políticas têm como é que eu melhoro no próximo passo. Nós vamos criando. Tem um voluntarismo que precisa mudar em algum momento em prol da sociedade. Existe avaliação sistemática sendo implementada? Como eu disse, em alguns, em alguns casos, estão se tentando fazer isso, eu acho que com pouco esforço a gente consegue. E como fazer, então, a avaliação entrar na racionalidade das políticas? É o que a gente, eu espero estar fazendo aqui hoje. Eu imagino que esse evento de hoje, organizado por vocês, pode ser um marco nessa direção. Era isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Está aí o, o, o link lá para a avaliação da FAPESP. Obrigado, Sérgio. Eu sei que. Está todo mundo com fome, mas nós temos espaço para algumas perguntas. Primeiro, parabéns ao professor Sérgio pelo trabalho que está sendo feito. E especial parabéns para o presidente da FINEP, Marcos Sinter, para o presidente da Academia. A avaliação disso é uma coisa pela qual eu vim batalhando há 30 anos, e há 30 anos eu não cheguei a muitos lugares é mais um desabafo e dizer que existe uma um início de trabalho já feito e também uma recomendação à mesa. Existe o CGE, nós temos o CGE lá em Brasília. tá O, o que se vê são esforços isolados. Você tem o Sérgio fazendo pela FAPESP, o eu e o Davi Kupfer tentamos fazer esse levantamento na do BNDES, junto com tentando juntar os dados de BNDES e FINEP. Esse trabalho foi abortado no meio do caminho, poderia estar pronto. E é nessa linha, Sérgio. Você falou de FINEP e BNDES fazendo o um trabalho disso. O que eu proponho é que se faça um trabalho integrado entre FINEP e BNDES e vários outros fundos de fomento. Tá? E também uma mensagem à plateia. É importantíssimo dar apoio à atual estrutura que está no poder do Ministério de Ciência e Tecnologia, no sentido de que se impeça que os fundos setoriais, que eu vi nascer debaixo do meu nariz, todos os textos e a lei de inovação, que esses fundos não venham mais a ser contingenciados. Isso é o um dinheiro que tem. Não só ele é arrecadado da sociedade, das empresas, com finalidades específicas, e desde que foram criados, são violentamente contingenciados. E é muito triste a gente ver e eu vi isso de perto, porque fui tesoureiro e financeiro da FINEP, o que, que acontece quando você atrasa bolsas, quando você não fornece, no prazo adequado, o dinheiro para pesquisa. Na primeira fase, as pessoas continuam trabalhando de graça. Na segunda, somem os reagentes. Na terceira, as pessoas somem, e você não junta nunca mais esse grupo de pessoas e perde tudo aquilo que foi aplicado anteriormente. É um desperdício de recursos públicos absolutamente inaceitável num país como o Brasil, que é rico, mas não é justo socialmente. E, fora ser o um desperdício de recursos, é um maximizador de uma política de desrespeito, e não talvez de desrespeito, mas de que não se dê a devida importância, porque o futuro do país está aqui. O futuro de qualquer nação depende de ciência, tecnologia e inovação. E isso os países maduros estão aí para ensinar para a gente. A mensagem é essa. A minha proposta é que o professor Sérgio, que conhece todos os envolvidos, tá? Davi Kupfer, todo mundo que está metido com história, tentar apurar qual o resultado do investimento público em inovação, que isso seja feito de uma forma congenada e conjunta. Porque até a língua, isso eu constatei tentando juntar a BNDES e a FINEP, a língua que nós na FINEP falamos e a língua que o BNDES fala sobre inovação é completamente diferente. Tá? Tanto que a, a primeira coisa que nós fizemos esse trabalho foi fazer um vocabulário comum, que tá, deve estar tá perdido em algum canto lá do CGE. É isso. Deixo à disposição da mesa para algum comentário. Ah, eu, eu peço também ah, que as pessoas se apresentem, antes de fazer a pergunta, porque nem sempre tem a gravação e tem o... O pessoal da mesa que nem sempre conhece as pessoas. Bom dia. Meu nome é Rodrigo Coelho, eu sou da FINEP, atualmente na área de operações descentralizadas. Quer dizer, na verdade, eu queria parabenizar os apresentadores e queria me dirigir inicialmente à fala da Helena, dizendo que justamente a operação descentralizada vive vive esta visão de integração entre parceiros e instrumentos no nível local. Na verdade, o nosso foco não é meramente financiar. Nosso foco é funcionar como um ator promotor dos encontros das sinergias entre o sistema local de inovação. Com isso, a gente dá o recurso para um banco, para um agente financeiro, treina ele e aproxima ele de toda a rede de parceiros locais, em todas as etapas do processo, desde o fomento, onde aproxima das FAPs, dos centros tecnológicos, até a análise, que muitas vezes são pareceristas dessas instituições, até o trabalho de acompanhamento. E queria dizer o seguinte, para efeito, impacto e avaliação, o ambiente local é um dos mais propícios a dar visibilidade aos resultados do trabalho. Evidentemente que um, um polo tecnológico muito forte vai ter interlocutores e defensores no local. Então, esse é o primeiro ponto. E eu queria, queria falar também um pouquinho sobre a questão da avaliação que o Sérgio apresentou. Ele apresentou um, um, vamos dizer, um modelo completo e com base mais técnica científica. Mas eu queria colocar uma questão que eu acho que às vezes falta, que é no último elo do processo, na última etapa, onde você falta a divulgação dos resultados. Não é só... É, é, mostrar o resultado e ele, e ele realimentar todo o processo. Mas eu acho que precisa ter dinheiro também para mostrar à sociedade a diferença que aquilo fez quando o impacto é positivo. Eu acho que isso precisa ser mais destacado, sob pena, da gente não conseguir o apoio que a gente precisa. Porque, muitas vezes, a gente fica entre nós mesmos. A avaliação, mesmo que ouça, parceiros, sociedades e tal, ela fica muito técnica e pouco é, política no bom sentido. E o que tem acontecido no nosso sistema público é muito mais ênfase em controle, em tribunais de conta, TCUs, né, cada vez mais atividade de controle e cada vez menos atividade de resultados, de mostrar os resultados. Então, eu, eu complementaria, não sei qual é a tua opinião, uma ênfase também na divulgação do resultado final do trabalho para a sociedade como um todo. Bom, Obrigado pelas exposições, muito interessantes. É, eu queria é, perguntar é, sobre essa, sobre a avaliação que vocês mencionaram. É, um item que, a meu ver, deveria pertencer também à avaliação, que é identificar os gargalos que impedem a inovação. Isso inclui os marcos legais. Então, você, Sérgio, mencionou da biotecnologia. Houve vários projetos, aí, um depois do outro, sem uma coordenação de longo prazo. Bom, o Brasil tem uma oportunidade única de desenvolver uma biotecnologia baseada na sua biodiversidade. De fato, é 20% da, da biodiversidade mundial, conhecemos dela apenas 5%. É, temos, na Guiana Francesa, pesquisadores franceses que trabalham sobre essa biodiversidade e obtêm patentes porque eles não estão sujeitos aos marcos legais aos quais nós estamos sujeitos, que dificulta enormemente a pesquisa da biodiversidade no Brasil. Então, é um exemplo de um dos obstáculos que dificulta a inovação. Eu acho que uma consideração desses obstáculos facilitaria também o planejamento para o futuro, tá certo? identificar os gargalos, mas que, a meu ver, aqui no Brasil incluem também os marcos legais, que dificultam a interação entre universidade e empresa, e dificultam pesquisas como, por exemplo, a pesquisa de biodiversidade. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa parte, digamos, de avaliação. Não é avaliação dos projetos, mas é uma identificação dos obstáculos que impedem esse desenvolvimento. Olha, atrás, depois o beirão. Infelizmente, eu vou ter que encerrar também com a, com a pergunta do beirão para os nossos... Uh... Que fazem parte da mesa, poderem responder e vocês não morrerem de fome. É, boa tarde, eu sou a professora Renata, professora de propriedade intelectual, empreendedorismo e de inovação. Alô? Ah, sou a professora Renata, professora de propriedade intelectual, empreendedorismo e inovação da UESO, é, para a área biológica. E eu acho que o professor Sérgio falou, e eu queria que ele falasse um pouco mais e a experiência da professora Helena é, nas questões é, da América Latina que eu acho que um dos grandes gargalos e uma é a falta da gestão da inovação dentro das políticas de inovação. A gente, na verdade, quer que o professor faça a pesquisa, que ele deposite a patente, que ele vai gerenciar, que talvez a gente tenha os problemas dos NITs, que a lei de inovação veio, a nova lei de inovação veio um pouco para dar essa independência dos NITs, mas ainda acho que dentro falta uma, uma instituição maior para a gestão da inovação. E aí queria que vocês falassem um pouco mais é, sobre isso. Meu nome é Paulo Beirão, sou é, diretor da FAPEMIG, sou professor também de bioquímica. Vou dar uma diversidade aqui. No... A questão é a seguinte. Tudo bem a, a questão da avaliação de programas. Eu vou me referir agora à avaliação de projetos dentro de programas, ações individuais. Até que ponto, quer dizer, como que a gente lida com o fracasso? Como é que a gente lida com aquele aquela ação de arriscada que não deu certo. A gente tem uma tendência a penalizar e até criminalizar em algumas situações, alguém falou aí dos órgãos de controle, e né? isso pode ser um estímulo, é, quer dizer, um desestímulo à inovação. Porque a inovação, a pesquisa, tudo, é, se você consegue prever o futuro, então não é pesquisa ou não é inovação. Isso, então, é, dentro do programa, tem que estar prevista a possibilidade de termos ações que não, não vão dar certo. Mas a minha questão é a assim, seguinte, como se lida com o fracasso, principalmente diante desse quadro aí de penalização das coisas que não dão certo. queria fazer uma, uma pergunta muito rápida, à professora Helena. Eu ouvi com muito interesse as suas observações, professora, sobre a questão da do uso de tecnologia importada, dessa grande dependência em termos de, de transferência de tecnologia e, e de conhecimentos e assim por diante. Eu queria dizer o seguinte, há, há algumas décadas atrás, a minha tese de doutorado foi exatamente nesse tema. Eu fiz um estudo sobre inovação tecnológica, na época chamava-se progresso tecnológico, na, na, na pecuária leiteira. E, e o título da tese eu acabei chamando de Modernização Ineficiente. Quer dizer, o, o, a importação daquela tecnologia, se provo, apesar de ter sido feita e ter sido aplicada, estimulada por programas governamentais, na minha avaliação, foi uma avaliação econométrica, ela se mostrou bastante ineficiente. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, o, nós vimos aqui o National Science Foundation dizer que tem um orçamento de 7,5 bilhões de dólares por ano, o, o, HSS, é, o Health Institute tem 35 bilhões de dólares por ano de orçamento e o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia tem 1 bilhão de dólares de orçamento. Quer dizer, como fugir deste impacto avassalador em termos de produção de conhecimento, e como tentar ajustar esse conhecimento às nossas peculiaridades com as limitações que nos são impostas. Não é? Quer dizer, essa globalização hoje praticamente impede qualquer tentativa de geração de de, de, de caminhos próprios que dificul são dificuldades por ele. Então, eu queria ouvir o seu comentário com relação a isso. Como lidar com essa diferença, com essa assimetria gigantesca Uh, que nos assola. Só um breve comentário. É Marcelo Morales, é, diretor do CNPq. Eu só queria complementar é, como que os núcleos de síntese eles se enquadram no processo de avaliação. Porque a gente está falando de núcleos de síntese, centro de síntese. Porque uh, aí nós avaliaríamos o impacto dos projetos dentro do dos programas, propriamente dito. A gente está fazendo, em colaboração com a FAPESP, o CNPq e a CAPES, o primeiro núcleo de sínteses nacional em colaboração com a FAPESP e a CAPES. Vai ser o primeiro núcleo de sínteses é, na América Latina. Isso é de extrema importância, porque é um grupo de estudo que se debruça sobre um certo programa, para avaliar os impactos dos projetos e mensurar todos os impactos econômicos, ambientais e assim por diante. Nós estamos fazendo primeiro em biodiversidade. Eu acho que a garantia de um núcleo de síntese é que vai garantir o impacto dos projetos. Cumprimento aí meu colega pela apresentação. É, vou começar por Rodrigo. Né? Rodrigo, você, acho que você falou tudo, inclusive, na, na apresentação do professor Fred Gold, ele colocou a visão sistêmica, o sistema de inovação, e ali tem não só os atores econômicos, a cadeia produtiva, mas também aqueles atores da infraestrutura, do conhecimento, e, principalmente, vocês os atores que regulam, que financiam, que apoiam a inovação. Vocês, e você, pelo, pela sua fala, você está mostrando como é que a FINEP atua muito bem dentro desse sistema. Tem também ainda o outro subsistema, que a gente chama de representação, que é industrial, que é de, de sociedade civil, territorial, etc. E tal. Mas eu acho que, então, eu só tenho a cumprimentar você, né, eu te conheço já há alguns anos, é, também por isso. Né? Ah, o Luiz colocou a questão do gargalo da inovação. É tudo que a gente faz é perguntar qual é o gargalo da inovação, mas a gente está indo para as estruturas produtivas, porque a inovação é aquilo que é utilizado pela estrutura produtiva. É, não é, eu não estou falando de uma avaliação do Programa de Ciência e Tecnologia como um todo, é sim das políticas de inovação. Você tem razão, tem uma série de gargalos que são é, do quadro normativo, regulatório. Né? Você está mencionando um caso. É, primeiro, eu queria te dizer o seguinte, é, é muito difícil, né? o Sérgio é, mostrou isso muito bem, né? ele falou que a disposição é baixa, quando a, gente, a gente está falando de uma coisa que muita gente não sabe muito bem o que é, inovação. Você vai perguntar o que é inovação para o empresário, principalmente os pequenos, espalhados aí pelo território brasileiro, que a gente faz questão, e eles olham para a gente como se a gente estivesse em outro mundo, um ET, porque a gente não pode desconsiderar a realidade. Eles estão lutando para sobreviver. Por mais que a gente decodifique, diga que, é, que aquilo é importante para o desenvolvimento, na verdade, alguns de nós, né, eu sou uma economista da inovação, acha que esse é o motor do desenvolvimento, e você decodifica e mostra de uma forma que ele compreenda a importância daquilo, ele continua sem entender. A luta pela sobrevivência é muito grave. Mas é, o que a gente pegou mais, e, e Sérgio falou nisso também, né, a questão da compra pública, o procurement, que não só compra pública, mas a compra orientada pela, pelo setor público, porque não necessariamente precisa ser o órgão público a comprar, mas pode orientar alguém que compre. E eu vou fazer um parênteses, porque eu acho que essa é uma das principais políticas para inovação e para a produção, Melhor do que você dar dinheiro para alguém se capacitar para produzir ou inovar X, YZ, é você dizer, se você fizer, eu adquiro, eu garanto que eu compro. Isto foi considerado por quase todos como a melhor política possível. É lógico que precisa de um primeiro passo, né? mas essa segunda é a decisiva. E a gente tem uma série de regulamentações que impedem a compra pública. É, eu, eu botei foco, aí já avançando um pouquinho né, para pra, as outras duas perguntas, que uma teve a ver com avaliação de projetos e como lidar com os casos de fracasso, uh, e tem a, a Renata também, a questão da gestão da inovação, e a, e a pergunta do presidente da FINEP sobre a, a modernização ineficiente o que, é que podemos fazer. né bom a gestão da inovação é uma questão que também aparece e é, às vezes é muito criticada eu me lembro até de uma colega do banco que dizia olha esse foco em gestão acaba a gente esquecendo o essencial para onde a gente está indo é, e de novo uma das maiores críticas que o BNDES recebe nos programas de avaliação que faz é porque o que nos é o que no, o que é cobrado ao banco é a questão financeira, e a gente também tem, eu me lembro do Enio Cardotti reclamando que as pessoas não queriam visitar o museu lá que ele criou, né, o Musa, mas queria saber se os números porque é isso que nos é cobrado, isso é que é cobrado no Brasil, estou falando nós, ministério vários, né agências várias. É, e a colega dizia, olha, cuidado com essa ênfase à gestão, porque, se você está indo para um precipício, é melhor sair bem devagarzinho para ter ideia de como desabar de lá de cima. É, Beirão, eu acho que a avaliação de projetos e lidar com fracasso, eu acho que a experiência mais extraordinária que eu já participei de avaliação de projeto, né? Aí eu tô, não estou falando de política, que é o que a gente tentou fazer aqui, e Sérgio mostrou, assim, tem uma série de instrumentais que permite você avaliar bolsas concedidas, que são inúmeras, né? então não dá para fazer isso, mas de projetos, o BNDES reuniu, é, acho que os beneficiários de, de apoio, sete casos de beneficiários de apoio, o BNDES sempre faz com parceria com alguém, no caso era, era, eram órgãos dos estados, né? sete, e que levaram os, os apoiados, os intermediários dos estados, etc. E, tal, e fe, eles fizeram a apresentação do que eles queriam. Foi riquíssimo, não custou nada, ficou baratíssimo, quer dizer, pagaram a passagem, de alguns, e chamaram, não só os, é, os superiores, acima do BNDES, os ministros, etc., Tal, quem quisesse participar, mas os, os agentes todos ali, os agentes irmãs, e os externos, que eram a academia, mas não era qualquer academia, professores, doutores, especialistas em políticas de avaliação. Foi riquíssimo porque, ao expor os casos, seus fracassos, seus caminhos, suas soluções, um mostrava para o outro formas de resolver, de, de superar barreiras, de superar fracassos. Foi muito rico. O processo de aprendizado foi intenso para todos nós que participamos. E eu acho que aí, sim... Eu acho que não são alternativas, são coisas que você pode fazer em escalas diferenciadas. Né? Mas foi riquíssimo em termos do que eu acho que devia ser uma política de avaliação, porque todos aprenderam, inclusive os apoiados, um com o outro ensinavam como. E aí o pessoal que, que sabe é, o, as barreiras, os entraves também do financiamento, das, das leis, das regras, das normas, todo mundo se ajudando, o negócio foi fabuloso. Foi fabuloso. Eu acho que também a gente não deve desconsiderar essa possibilidade. Agora, a pergunta mais difícil de todas, né, o que, que a gente pode fazer? Olha, a, a, a sugestão, eu acho, que é a gente, é, de uma forma integrada e o máximo democrática possível, Aí, de novo, eu estou usando a experiência do BNDES, que é mais recente, de operação que eu tenho, além do CNPq, do meu ministério eh, de origem. Mas, uh, primeiro, democratizar. Democratizar é muito importante. E ali eles eh, criaram, por exemplo, com o Fundo Amazônia, um comitê de orientação desse fundo, que eles chamam todos os ministérios envolvidos, a coordenação desse comitê é do de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, mas tinha outros 12, são três camadas, né? depois todos os estados da Amazônia Legal, no caso, e depois representantes da sociedade civil, inclusive o Enio representava a SBPC lá dentro, o Enio Candote, mas tinha a representação dos agricultores, dos índios, representações sociais, essa coisa as políticas era difícil chegar e eles conseguiram porque isso também exige prática né eu acho que a modernização e a democratização do estado é o que pode garantir não só o desenho de alimentos educação pública saúde pública a gente vai resolver uma dívida histórica que temos e tenho certeza que vai discutir uma série de oportunidades para desenvolvimento produtivo e inovativo, que não vai ser em partes do Brasil, vai estar no Brasil inteiro, porque isso existe no país todo, sem esquecer da cultura, que a gente chama também de serviço público essencial, reafirmação de identidades, etc. E tal. Nós estamos no Rio de Janeiro, se quiser, teremos o maior prazer de conversarmos um pouco mais sobre isso. Mas muito obrigado pela difícil, muito difícil pergunta. Eu vou, eu vou. Está tá, tá funcionando, sim. o responder também em bloco aqui. O, a avaliação ela serve para identificar os gargalos, porque justamente quando se avalia, por exemplo, se um programa, uma política, coloca o objetivo de querer... Vou dar o exemplo do biota, você mencionou a biodiversidade. Né? O biota tem três objetivos principais, conservação, taxonomia e uso sustentável, que é, levar produtos, não é desenvolver produtos a partir da biodiversidade. Os dois primeiros eixos se desenvolveram muito bem, na avaliação que foi feita. O terceiro eixo, que é o eixo da inovação, ele é o que menos se desenvolveu, e aí é identificando as razões pelas quais aquilo não ia adiante. Uma delas é porque se tratava de grupos de pesquisa, eram pesquisadores, não eram empreendedores que estavam ali. Não é? Então, é, não é preciso que ou o programa se transforma, muda, seus objetivos, ou o instrumento é, passa a exigir que, nos projetos, haja o componente empreendedor, coisa que, o, se o, de onde nada se espera, neste caso não vem nada mesmo. Né? É, então, se você não coloca isso como instrumento, só diz lá, se anuncia, eu quero que tenha produtos inovadores da biodiversidade, mas os instrumentos simplesmente não levam aquilo. Então, vai é cobrado o pesquisador uma coisa que ele não é capaz de, de lidar. Mas o gargalo, ele justamente, ele é, ele é identificado. Não é? Dessas dezenas de programas que políticas que a gente acabou avaliando, é, ficou muito claro, e o um dos objetivos é esse, como é que eu melhoro depois o programa política a partir da avaliação. Não é? Ela vai me dar informações e subsídios que me permitem aprimorar ou a, abandonar, aprimorar, ajustar, melhorar, ou criar uma outra, porque aquela não dá conta. Né, eu acho que esse é o é uma das principais é, contribuições, e a forma como se comunica, pegando aqui a questão, acho que foi o Rodrigo que falou, da comunicação, absolutamente central. Né, nós vivemos num momento em que é preciso ampliar a questão da divulgação da ciência. Você sabe disso aqui na ABC, é, é um ponto é, sumamente importante. Quando a Embrapa fez o trabalho deles, de criar um balanço social, que já está eu vou chutar algo em torno como 20 anos, em que todos os anos eles publicam um balanço dizendo quais são os benefícios para a sociedade. É, hoje você encontra, na maior parte da população, as pessoas sabem o que é a Embrapa e sabem da importância que ela tem. Esse processo de comunicação, profissionalizar a comunicação dentro dos meios científicos, é absolutamente central. Nós hoje ainda temos uma, uma lógica muito... É, é, muito pouco desenvolvida de que precisamos comunicar melhor. Nós nos comunicamos entre nós, é? via publicação, via congresso, etc, mas não não comunicamos para a sociedade. Isso cria uma barreira é, difícil de ser de ser rompida. É, e um dos gargalos que costuma aparecer Renata, é justamente o da gestão da inovação, é? Para mim, o ponto chave do sucesso que me parece ser o caso da Embrapi, que eu acho que é um instrumento mais inovador que nós produzimos nos últimos 20 anos aqui no Brasil, é justamente focar no tema da gestão da inovação. Principalmente dentro das organizações de pesquisa, porque elas não tinham esse hábito, não tinham essas diretrizes, não tinham competências e capacidades específicas para isso. Me refiro à maioria, é lógico que há exceções e há aquelas que têm. E elas agora precisam começar a desenvolver isso de uma forma maior. E esse gargalo é um gargalo que é, me parece central para criar essa ligação mais forte e efetiva entre pesquisa e, e, e inovação. E o fracasso, quando a gente fala, Beirão, de multidimensionalidade, é justamente porque não há fracasso. Em projetos científicos, o nosso ponto de vista é quando a gente avalia o projetos, mesmo de inovação, porque se trata de algo novo que a gente não sabe se vai dar certo. Não há o fracasso, o que há é a coisa ter dado o resultado que se esperava ou não. E quando você aborda a avaliação por meio de diferentes perspectivas, primeiro, sempre haverá uma capacitação, e é preciso saber se essa capacitação, depois ela tem outras, outros desdobramentos, capazes de gerar outras coisas, é assim que a ciência evolui, é assim que o conhecimento prospera. Então, nunca, nem nos projetos, nem nos programas ou nas políticas, é, o termo fracasso aparece como, digamos, entre aspas, um indicador. Não é? Ele é, é o conjunto dos indicadores que me permite dizer em que estágio está, se aquela política, aquele programa, ou aquele projeto alcançou ou não é, o seu objetivo. Até porque a gente a avaliação de projetos na nossa área é feita ainda no modelo peer review, no adoc, ad é diferente um pouco da avaliação de impactos, que aí é o conjunto, né? É o agregado que se está, que se está é, avaliando. Eu acho que, a é, Marcelo, eu, o assunto da simetria é um assunto imenso, né, presidente, e, e acho que a Helena já, já respondeu. E depois, agora, no, no almoço, a gente pode conversar um pouco mais, eu tenho bastante opinião sobre isso e não quero tomar muito tempo. Marcelo, o núcleo de síntese, me desculpe a ignorância, nós estamos falando de síntese de que tipo? Eu vou dar um exemplo são grupo de pesquisadores que se reúnem para fazer a síntese daquele conhecimento daquele ah, projeto. Okay, okay. Então, por exemplo, o PELD, projetos ecológicos de longa duração, que nós vamos iniciar agora, a, a síntese do conhecimento de alguns assuntos, por exemplo, manejo do fogo, manejo da água. Então, esses pesquisadores se reúnem e fazem a avaliação dos impactos dos resultados daquele projeto para a sociedade e e para se, ser transformado em políticas públicas. Então, é um, é um grupo de estudo que se debruça sobre o assunto para extrair de forma adequada a síntese daquele conhecimento específico. Essa é uma das etapas mais. quer dizer, é um não só a etapa, mas é um dos procedimentos mais fundamentais. Sempre que se vai avaliar impacto, é preciso reunir diferentes stakeholders, especialistas e não especialistas, atingidos e não atingidos. Que é mais ou menos esse modelo. É, Todo o trabalho de avaliação de impacto, ele, ele eu diria para vocês, 50% do tempo é definindo exatamente o que e como será avaliado, com que métodos, e deixando os stakeholders é, falar, e, e, e para que o, a hora que você vai a campo tomar os dados e analisar os dados, você já tem o respaldo da validação necessária para fazer isso. E se não, você chega no final, apresenta um resultado, o pessoal olha e fala bem, mas não era bem isso que eu estava querendo, né? mas está certo. Obrigado. Antes que, de imediato, a gente encerra, porque está todo mundo com fome. Obrigado.